Ele fez fama no Brasil contando seu testemunho de um passado tenebroso. Um homem que teve um forte envolvimento com as forças ocultas. Seu nome? Aldo Nascimento, o religioso que rodou o país dando palestras sobre sua vida. E sobretudo, autodeclarando ser ele o ex-bruxo responsável pelo sucesso do Trapalhão Didi. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didir dos Trapalhões. Vem essas pessoas aí com fake news... Mentirosos, não acreditem nisso, porque eu vou pegar eles, eu vou pegar. Quem falou mentira, defamação, calúnia, vai pagar muito caro, eu estou avisando, eu já estou preparado para isso. Ele fez tanto sucesso na internet com milhões de acesso ao seu testemunho. Um dos menores vídeos meu na internet, tem 7 milhões e 700 mil pessoas o que é acessou e tornou-se um ídolo entre os evangélicos, devido a fortes acusações a celebridades da TV. Para muitos, o ex-bruxo Aldo Nascimento não passou de um farsante, enquanto que para outros, ele foi um corajoso a serviço de Deus, para revelar o que está em oculto na maior emissora do país. Eu sou pastor Aldo Nascimento, sou um ex-bruxo que trabalhei para a Rede Globo de Televisão, consagrando novela, filmes, desenho, fiz trabalho para vários artistas, atores, atriz. Mas o tempo passou e sua vida teve um final trágico. Aldo Nascimento, você lembra dele? Isso mesmo, o intitulado ex-bruxo da Rede Globo. Vamos então ver o que aconteceu com ele. No início do ano de 2021, na internet, é tomada por um grande bombardeio de notícias nos comentários onde está publicado o testemunho de Aldo Nascimento. E o assunto é afirmando que o ex-bruxo morreu. E as dúvidas que muitos tinham foram esclarecidas com a matéria divulgada pelo canal Fatos e Verdades. E a triste informação, para surpresa de muitos, era que de fato o Aldo morreu. A notícia foi divulgada por um Instagram de grande repercussão na cidade de de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Segundo o Instagram Goianinha Notícias, afirmou o seguinte, homicídio agora há pouco no quiosque da Série no Matadouro Novo. Indivíduos efetuaram vários disparos contra a vítima conhecida como Carioca, que veio a óbito no local. Testemunhas relataram que ainda outra pessoa foi atingida de raspão. É a foto do carioca já sem vida, executado no chão do Badacélia, no bairro Matadouro Novo. Já essa foto, do rosto do Aldo, que em Goianinha era conhecido como carioca. Isso mesmo, em Goianinha, o Aldo Nascimento não era visto como um pastor, e sim o carioca. Levava uma vida de farras e muita bebedeira. Antes de Aldo ser executado no Bar da Célia, ele gravou um vídeo e enviou para a esposa, conforme vamos ver. Fala meu prédio. Estou aqui, tomando um aqui com os amigos aqui. Vazinho aqui, mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aqui, ali. ó. ó, ó, ó o lugar ali. Ó. Ali é o lugar que os caras vão chocar, caralho. Agora a gente tá só aqui tomando uma, só a gente, mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aí. Daqui a pouco tem moleque com força aqui. Vem se para pra cá. E este é a última imagem dele em vida. Difícil acreditar, mas esse é o Aldo Nascimento, completamente embriagado, convidando a esposa para vir no bar onde ele estava. É triste informar, mas o homem considerado ungido de Deus, com a missão de abrir os olhos das pessoas sobre o lado negro do maligno, teve um fim trágico. Nessa foto, a atual esposa de Aldo, não conformada com a perda do marido na triste despedida em seu enterro. É a foto do Aldo no caixão, comprovando que infelizmente ele partiu desse nosso mundo. Amados, eu hoje não tenho dinheiro, sou pregador do evangelho de Cristo, mas hoje eu sou feliz porque eu tenho um nome escrito no livro da vida. Com a enorme repercussão da morte do pastor Aldo Nascimento, muitos começaram a entrar em contato com ele através de seu contato WhatsApp, contato pessoal para agendas, na qual aparece visto por último no dia 24 de janeiro de 2021. E todos que já tentaram conversar com ele através desse contato, não obteram mais nenhuma resposta. Essa pessoa da tua família, que agora está sendo alvo de Satanás, mas agora vai ser instrumento de Deus. Aldo Nascimento morava em Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte. Nesta cidade, ele era conhecido como Carioca e trabalhava com vendas de roupas. Sua empresa era denominada Carioca Modas, em Bahia Formosa. Ele até chegou a ter uma página no Facebook para divulgar seus produtos, como sapatos, tênis e outros, mas seu ramo de vendas não impedia dele cumprir com suas agendas para testemunhar nas igrejas. Aldo era um pastor muito disputado para estar em eventos, devido ao seu forte testemunho de conversão. Eu queria tirar uma grande oferta aqui, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz na minha vida, tirar uma oferta dessa forma, pedindo a você. Mas eu vou colocar aqui na frente 20 reais. E você que tem 20 reais para colocar para ajudar essa obra. Este dessa foto é Jansei Kildere. É evangélico e era muito próximo do Aldo. Conforme vemos, o Jansey é ao lado do Aldo Nascimento. A paz do Senhor, meu amigo, Pastor Jansey Kildere. Aqui é o Pastor Aldo Nascimento. Deus abençoe meu amigo. Conte comigo. Já não sei, alega que viajou muito na companhia de Aldo nascimento e foi como uma espécie de assessor responsável por muitas agendas. O que é interessante é que Aldo Nascimento estava com as agendas abertas para o ano de 2021. Isso mesmo, um evento que contava com a presença do ex-bruxo, que era para ser realizado nos dias 14 e 15 do mês de agosto de 2021, conforme vemos no post, publicado por G. Dias em seu Facebook, no dia 9 de janeiro do ano de 2021. Segundo o post, a Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, da cidade de Tucuruí, no Pará, iria receber o Aldo Nascimento para dar seu testemunho e os fiéis aguardavam o tão esperado dia para vê-lo. Nos comentários um fiel de nome Júlio Ribeiro Araújo diz, não percebo vai ser forte bênção de Deus profeta. E em áudio Janssei Kilderi nos confirma que de fato Aldo Nascimento estava mesmo agendado para testemunhar em Tucuruí, na Assembleia de Deus Nação Madureira. Vamos ouvir o áudio. Esse era o evento que ele ia é estar em Tucuruí, mano. E aí ele... É... Pediu aí um valor, era uns 500 reais, que era só para segurar a agenda Ele sempre fazia isso, mas ele não furava não, ele vinha mesmo Foi no começo do ano, logo aí no começo do É na verdade pouco tempo antes dele morrer, né Tempo depois, Jansei Kilder foi até esse mesmo post E esclareceu que seu amigo pessoal, Aldo Nascimento, havia sido morto a tiros, conforme vemos e Jansei também diz que, tempo antes, precisamente em janeiro, no início de 2021, já tinha achado estranho a demora de Aldo responder para confirmar a agenda, até que Aldo responde explicando o motivo da demora. Eu comprei um celular, rapaz, lá bom mesmo, de verdade, agora eu não sei o que aconteceu, eu fiz alguma coisa nesse celular, ele está apagando todos os meus contatos, está apagando tudo, entendeu? Ele apagou tudo. Se tu não manda uma mensagem agora para mim, eu ia ficar sem falar contigo. Já duas vezes que ele faz isso. Em seguida, Aldo manda ao Janseio os números da conta bancária para ser depositado o valor que seguraria a agenda. Vamos ouvir. Tá certo, profeta? Eu vou te mandar da caixa, que é da minha esposa, viu? O da minha esposa eu vou te mandar. E vou te mandar o meu, o meu é do Bradesco, Banco Bradesco. E esta é a foto do cartão que Jansei recebeu para possível depósito para Aldo, em nome de Ana Caroline Lima da Silva. Segundo Jansei, essa Ana se trata da ex-mulher, conforme Jansei diz. Aí ele disseram a esposa dele, que eu acredito que não seja não, que na minha época lá, não foi, que eu me lembre não foi essa conta aí que ele mandou. Só que tem o um sobrenome dele aí, né, ó. Ana Caroline Lima Silva. Eu acho que não é, não. Aquele que aquele tá agora, ele não tava casado, ele vivia com uma menina bem novinha. Não tem aquela menina lá no caixão lá, o cabelão, tá segurando o caixão que ela era a mulher dele atual. Segundo Jansei Kilder o amigo pessoal do pastor Aldo Nascimento, desconhecia o lado secular de Aldo, mas começou a desconfiar da vida do ex-bruxo, pelo fato do mesmo sempre viver pregando com muitas agendas e dizer estar mal financeiramente. E Jansei revela o motivo no áudio. De um tempo para cá mesmo, com passei a conviver mais com Aldo, eu já passei a desconfiar um pouco da vida dele. Porque toda a vida que a gente se tipo, falava assim, é, se eu falasse duas, três vezes com ele, ele falava... Era a mesma situação. Ele só vivia perreado, ele, financeiramente. Pedíamos um dinheiro emprestado. Eu nunca emprestei pra ele, eu sempre dava um miguel nele. Eu achava muito esquisito aquilo. Eu tenho um amigo, eu comentava muito com ele, já rapaz, eu acho que me sinto vida do Eduardo. Pô, porque não porque, rapaz, é estranho. O cara só vive perreado. O cara desse contexto muito impactante, conhecido no mundo todo. Não para pra estar perreado desse jeito, né? Esse cara tem alguma coisa estranha na vida dele. Porque não é possível um negócio desse. Eu falei pra ele assim, sabe? Meu amigo lá. E o Aldo, sei um negócio desse. Eu sempre que achou isso aí. Mas é o que era. Ó. O cara tinha uma vida pregressa, né? Tudo que ganhava era prostituição, né? Agora, o Jansei Kildere confirma que, de fato, o Aldo Nascimento estava realmente perdido, levando uma vida de farras, bebedeira e prostituição. Vamos ouvir. Meu amigo, o Aldo tava perdido mesmo, viu, meu amigo? na vida mesmo da prostituição, na vida mesmo é, promíscua, né? Camarada, eu fiquei impactado, de choque. Felizmente morreu sem Jesus, haverá o prestamento de conta, no juízo não haverá escapatória, escapatória né, de Deus, né? Sabe o que é mais incrível? Tu viu lá no dia da três lá da Cruzada, ele contou o texto dele muito superficialmente, e ultimamente ele tava assim, ele tava querendo mais pregar só, ele, a, o tipo de mensagem dele era mais alerta daqueles que estavam desviados, brincava com Deus, com a Palavra, contando histórias de de pastores que brincaram com Deus desviados e, e morreram brutalmente. Ele passou até no telão lá, vídeos, de, alertando. E sabe o que é mais interessante? Que ele foi morto brutalmente. Do jeito que ele estava pregando. Meu Deus do céu! Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas na verdade são lobo, Mas engana o é homem! mas não engana Deus cada passo que eu dou cada passo que você dá o Senhor está contemplando o Senhor está vendo e no dia do acerto de conta não tem conversinha não não tem moleza não você vai estar diante do Deus que sabe tudo ele vai olhar para você e vai dizer meu filho eu vi tudo então é tempo de ser crente o que é triste e que tudo aponta mesmo, que o pastor Aldo Nascimento era desviado dos caminhos de Deus há muitos anos. E é isso que o Jansei Kilder confirma, porque ele conversou com a viúva do Aldo e que esta diz fortes revelações, conforme Jansei diz. Aquela mulher que conviveu com ele, ela confirmou com todas as letras, que sabia tudo da vida dele. Ela disse, pastor, deixa ele em paz... Ela está embaixo de sete palmas, não sei o okay, que, tipo assim, mas ela falou que ele odiava droga, que ele se viu muita coisa errada, que droga ele não usava. Mas alguma coisa errada ele se envolviu, mas ninguém quer falar o quê? Entendeu? Que o negócio dele era bebida e farra. Segundo as especulações do povo de Goianinha, Aldo mexia com coisas erradas. E até no testemunho dele publicado no YouTube, aparece comentários como este que vemos, relatando um possível motivo da morte dele. Para o Jansei, a informação que recebeu diverge sobre esse comentário que vimos, conforme ele diz no áudio. Uma pessoa lá falou, uma outra pessoa, é, próximo à casa dele. Estava um comentário que está estava ouvindo alguns crimes na cidade. O falou que estava ligado à bruxaria, entendeu? Então assim, ninguém sabe exatamente, então, ninguém quer falar nada, então a polícia está investigando. Segundo Jansei, Aldo já há muito tempo estava decepcionado com a obra ministerial e não queria mais se envolver em denunciar os artistas da Rede Globo. Seria essa decepção o motivo que fez ele levar a ter uma vida dupla? Como o homicídio foi no bar da Célia, no bairro Matadouro Novo, em Goianinha, Entramos em contato com o proprietário para possíveis informações. Quem nos atendeu, de nome Maxiel Lima da Silva, nos respondeu dizendo... É um assunto que eu nem sei nem te explicar, sabe? Porque eu não estava no local e não sei onde que foi. Agora sim, lá é um, um barro um familiar meu, entendeu? Só que eu não estou sabendo nada sobre isso, entendeu? É, é tipo assim, sabe, eu não, não quero me intrometer em nada sobre isso, não quero, assim, constrangimento com ninguém, entendeu? Assim, se eu soubesse, poderia até lhe ajudar né? alguma coisa, mas eu não sei. O que indica é que o jovem não quer falar mesmo sobre esse ocorrido. Estaria algo bem mais horrível por trás da execução do ex-bruxo da Globo? E o Maxiel, parente dos proprietários do bar da Célia, está ainda muito assustado com o que tudo aconteceu naquela noite. O estranho, que não há nada nas redes sociais da família do Aldo sobre sua morte. Apenas no Facebook de Ramos Nascimento, o primo de Aldo, que há uma seguinte publicação de luto, que de fato Aldo faleceu mesmo no dia 24 de janeiro de 2021. Ramos postou o seguinte, Descansa em paz, primo Aldo Nascimento. Estaria os familiares desse pastor abafando a morte dele para evitar manchar ainda mais a trajetória de sua vida como religioso? Igreja, irmão, é lugar santo. Mas existe uma puta igreja sem vergonha por aí, que quer saber só do seu dinheiro. E sabe por que muitos vão para ela? porque não quer compromisso com Deus, quer andar fumando, quer andar bebendo, quer andar do jeito que quer, mas não vai entrar no céu, vai entrar no céu, tem que ser lavado e cremita pelo sangue do cordeiro. Aldo era considerado um homem de oração e santidade diante de Deus, suas pregações atraíam multidões de admiradores que ouviam como um homem que tinha uma vida voltada para Deus, mas para a tristeza de muitos é bem ao contrário. Aldo tinha um intelecto genial e durante muito tempo enganou grandes lideranças da igreja se passando por um ex-bruxo e vivendo uma vida de farras e bebedeiras. Como é incrível em ver como Deus usava o pastor Aldo que nas suas orações pessoas eram libertas. Ou seja, ele conseguiu salvar tantas almas, mas não conseguiu salvar a dele. Muito triste isso. Você está pensando que é tantos que pregam a palavra e vão subir? Você está enganado. Pessoas que estão fazendo o seu aqui na terra, fazendo barganha com a obra de Deus. Só vem aqui se você der 20 mil, se você der 30 mil, se você der 100 mil, se você der 50 mil, eles estão trocando o que Deus deu de graça a eles. Infelizmente, os que acreditaram no testemunho do pastor Aldo Nascimento é apenas um reflexo de como o povo evangélico no Brasil tem pouco ou nenhum conhecimento bíblico. Seu lado espiritual é voltado para o emocional e nenhuma visão crítica sobre o testemunho, apenas aceitação. O pior é que muitos outros ex virão por aí. É só aguardar. Que o povo cristão abram a mente para o verdadeiro evangelho de Jesus.